Olá aqui é o Zanon e o tema de hoje é os melhores exercícios para definir o abdômen depois dos 40 anos treinando na academia ai professor eu tenho mais de 40 anos sabe treino na academia meu objetivo assim, é perder a barriga e definir o, o abdômen quais são os melhores exercícios Me conta por favor conto sim mas antes eu preciso te falar o que é definir o abdômen, quais exercícios não fazer e aí sim quais são os melhores exercícios. Então fica aqui comigo. A maioria das pessoas acredita que os melhores exercícios para definir o abdômen é abdominal e caminhada, esteira, bicicleta e aeróbio tradicional. Elas acreditam nisso porque o abdominal é o músculo que trabalha, é o exercício que trabalha o músculo do abdômen, que é justamente aonde elas querem perder a gordura e definir o seu músculo. E também acredito que a caminhada é o melhor exercício, sendo na esteira ou aeróbico tradicional, na bicicleta. Por quê? Porque quando você faz aeróbio você queima mais gorduras e calorias durante o exercício. Porém, eu tenho algo para te revelar aqui hoje, antes de falar quais são os melhores exercícios. Para definir o seu abdômen, você precisa entender a diferença entre abdômen e barriga abdômen é o músculo lá atrás da sua barriga os teus músculos abdominais são um conjunto de músculos que fazem o suporte do seu corpo a sua barriga é a gordura que está atrás e na frente desse músculo do abdômen então você precisa entender e para definir o seu abdômen, você primeiro precisa tirar essa capa de gordura que está na frente do seu músculo, do seu abdômen. E também precisa fortalecer esse músculo abdominal para que ele fique desenhadinho. Porém, para definir o seu abdômen, retirar a capa de gordura da barriga na frente do seu abdômen, não adianta fazer os abdominais tradicionais. Por quê? Porque os abdominais tradicionais trabalham apenas o músculo do seu abdômen e não são capazes de retirar a gordura que está na, na a capa de gordura que está na frente do seu músculo o músculo não tem conexão com a gordura e esses exercícios eles são exercícios com baixa demanda energética então eles não conseguem pegar a gordura que está na frente do abdômen e utilizar como energia então não adianta fazer abdominal para perder a barriga. E não sou eu quem está falando isso, não. Isso eu retirei de um estudo americano de 2011 que colocou pessoas para fazer abdominais cinco vezes por semana, 15 minutos e verificou que não houve diferença nenhuma em diminuir a barriga, apenas fortaleceu o músculo que estava lá atrás do abdômen sem diferenças estéticas. Aí, professor, então eu vou fazer aeróbica lá na academia, pedalar bicicleta, elíptico, ficar um tempo queimar gordura e vai sumir essa capa de gordura da frente do abdômen. É isso? Infelizmente não é isso, porque quando você faz abdominais tradicionais, não importa se é na esteira, bicicleta, elíptico ou na rua, o teu corpo usa formas de adaptações para diminuir a perda de gordura durante o exercício. Então, depois dos 40 anos, teu metabolismo está mais lento, com mais dificuldade de perder gordura. E você faz esses exercícios contínuos, aeróbicos contínuos, como são chamados, a queima de gordura e de calorias é pouca e o teu corpo compensa. O que significa? Que você não gera estímulo para eliminar a gordura com caminhada, com elíptico, com bicicleta, feito da maneira tradicional. Inclusive, trago um estudo de 2006 publicado no Jornal Internacional de Obesidade, onde pegou 56 mulheres e dividiram em três grupos. Um grupo que fazia apenas dieta, um grupo que caminhava 30 minutos e um grupo que caminhava durante uma hora cinco vezes por semana. E o resultado foi que todos os grupos emagreceram da mesma forma. E a conclusão desse estudo foi que a caminhada, a inclusão da caminhada, o aumento de tempo da caminhada não melhorou os resultados de emagrecimento. Significa não fez diferença. Nesse caso, apenas a dieta foi quem resultou nisso. Ai, professor, isso significa que o exercício não adianta para nada depois dos 40 anos? Não, muito pelo contrário. Depois dos 40 anos para você definir o seu abdômen e emagrecer, o exercício precisa ser feito de maneira a qual gere um estímulo que pegue o seu metabolismo, que está lento, e transforme no metabolismo acelerado e queimador. E para isso, você precisa de exercícios que trabalhem o seu corpo todo e gerem alta, alta demanda energética, juntamente com exercícios aeróbios em alta intensidade que gerem estímulos para acelerar o seu metabolismo. E quais são esses exercícios para você fazer dentro da academia? Os melhores exercícios são levantamento terra, agachamento, leg press, supino, puxadas, remadas. São exercícios que você trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. Se você tem 40 anos ou mais, você precisa entender que se você quer diminuir a gordura, eliminar a sua barriga, você precisa de exercícios que trabalhem todo o seu corpo, alta demanda energética, juntamente com exercícios aeróbicos em alta intensidade, que são chamados os HIITs, que podem ser feitos na esteira, na bicicleta, no elíptico, na escada, no remergômetro. Utilizando esses exercícios, combinados da maneira certa que faça transformar o seu metabolismo lento, em metabolismo acelerado e queimador, é isso que te fará eliminar a barriga e definir o seu abdômen depois dos 40 anos. E se você quer saber mais sobre esses exercícios, como combiná-los, o que fazer, entra no meu Instagram, me acompanha lá, que lá eu trago diariamente conteúdo de que você precisa fazer para acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. E se você tem mais alguma dúvida sobre emagrecimento depois de 40 anos me chama me conta sua história e deixa sua dúvida para que eu possa trazer como temas aqui para você fechado um beijo um abração e até a próxima